Brasil e na Europa, pessoas pessoa chegava na velhice sem posses, sem bens, essa pessoa ficava exposta à miséria. E aí, para isso, você tinha né, instituições como a Santa Casa de Misericórdia. Um dos grandes motivos da Santa Casa de Misericórdia era exatamente né, terminar a velhice com um lugar para viver, poder ser recolhido na miséria ou na morte. Aposentadoria era uma coisa que só se dava em, em, em caráter excepcional com o aval do Senado para determinadas pessoas, e, geralmente figurões. Século 19, muitas categorias econômicas tinham formas de profissão que via de regra eram comunais, eram comunitárias. O, o cara que era é um sapateiro, ele não se aposenta, né? ele pode se retirar do trabalho, porque um filho ou um parente né, herda o negócio do pai e ele tem uma posição na irmandade a qual ele pertence. Já com o advento da industrialização e da urbanização, com a massificação do trabalho assalariado nas cidades, aí começa é uma miséria absurda a crescer e começam a surgir associações de auxílio mútuo, aí que surgem os montepios. O montepio era previdência naquela época. Não existia a palavra previdência no sentido de organização estruturada financeira para te dar um suporte. Previdente era o camarada que guardava para o futuro, mas não a empresa. A empresa era montepio, que vem do italiano. Monte é, acumulação para fins de piedade, né? Montepio. Então, na verdade, não havia essa ideia de uma previdência pública, uma previdência social universal. Isso é uma construção da primeira metade do século XX. Muitos desses assim, montepios, associações beneficentes, mutuais, que foram da origem dos sindicatos, ou então se confundem com os sindicatos sucessos têm caráter né, reivindicatório, mas também de auxílio mútuo. É o crescimento da urbanização e o crescimento dos movimentos sociais, que vão pressionar pela existência né, de instituições de, de, de proteção. A greve de 1917 é muito famosa. São greves operários, de fábricas de sessão, greves gerais, que colocam na pauta do governo esse tipo de preocupação. O que acontece a partir de 1930 é uma mudança na economia brasileira como um todo. Porque assim, o Brasil continua sendo uma economia Agroexportadora, continua sendo uma economia Cafeira muito forte Só que isso é uma crise mundial né? a, a crise de 29 No Brasil quebra o principal centro exportador da economia brasileira, que era o setor cafeeiro. O que, que Vargas faz? Quando Vargas chega ao poder, ele chega ao poder com novos grupos, né, que estão crescendo durante todo o império e toda a república. Os industriais estão crescendo os banqueiros, estão crescendo as outras oligarquias rurais, não exportadoras ou não cafeeiras. O governo passa a retirar muito mais dinheiro do setor cafeeiro e passa a investir esse dinheiro em outros setores. E aí, a criação da previdência social... É um poderoso instrumento, primeiro, de proteção aos trabalhadores, mas também é um poderoso instrumento de controle econômico. Porque você reúne dinheiro dos trabalhadores do Brasil inteiro, ele vai conseguir gerir esse dinheiro e investir esse dinheiro em atividades que importantes. Pode ser indústria, pode ser construção naval, pode ser construção é, de estradas. Isso protege os trabalhadores de um lado, mas o Estado adquire novas fontes de financiamento.